E aí família, tudo bem? Como que você tá? Você tá bem? Eu estou muito bem, graças a Deus E bem-vindo a mais um vídeo Bem-vinda a mais um vídeo E esse vídeo aqui, hein, vocês gostam muito De Duskwood Eu acho que é praticamente um sucesso aqui, sério Todo mundo curte o Dusky Wood nesse canal E se você caiu aqui de paraquedas E não é inscrito, ó, botãozinho vermelho Pra fortalecer, que ajuda demais E o likezão maroto, que ajuda Também que você não tem ideia, paga o aluguel Aqui, hein, não, tô brincando Mas, ó, ajuda aí que Fortalece mesmo, beleza? Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer hoje e eu conto muito com a sua ajuda. que eu uma historinha de terror que a gente tem que... Terror assim, um suspense, que a gente tem que descobrir o desaparecimento de uma pessoa que supostamente a gente, só a gente pode ajudar. Então, já sabe, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer hoje. Vamos lá, você lembra que ontem, né, ontem, ó, no último episódio, a gente conversou com o Poki, que é esse carinha aqui, ó, que você tá vendo? Então, é, hoje, ele, a gente vai ter que ir lá voltar pra falar com o hacker, ó, aparentemente. E, é o Jay, vamos ver aqui se a gente consegue mandar uma mensagem, ó, vamos lá. Aquele cara que tinha que ser a pessoa mais do mundo. Ah, aqui está, consegui. Isso foi tão engraçado, vamos lá, está, consegui. Vamos mandar aqui para o Jake e ver o que, que ele vai falar sobre as coisas que a gente encontrou. até que a gente não descobriu muita coisa. Aparentemente, era um panfleto de, de venda. De alguma coisa de venda. Então, vamos ver. Sabia que podia confiar em você. Claro, eu vejo você mesmo. Não foi fácil. Não vou exigir muito. Vamos lá. Mandamos a imagem para ele. Um chaveiro? Eu entendo agora o que isso significa. Na minha opinião... O Dan pegou a chave com o um poke para dar ao Thomas. O Dan, está, uh, o Dan certa vez chamou o Thomas de suspeito, você lembra? Sim, quando ele sumiu da face da terra, depois que o corpo foi encontrado. Ah, foi muito tempo, cara. Nossa, eu não, não lembro, sério. Eu sou meio ruim com, com lembranças, então eu não vou mentir, né? Logo após o Thomas desaparecer, quando ele descobriu sobre o corpo, o corpo que foi encontrado. Então, por que ele faria um favor tão grande pra ele? Não dizer nada. De repente ele queria entrar... Ah, entendi. Peraí. Ó, vamos... Vou recapitular rapidinho pra você o que tá acontecendo. Peraí. Vamos lá, lembra que o Thomas Ele tava dentro do, Ele entrou dentro do apartamento Quando a Cléo ligou pra gente, que ela ia entrar no apartamento Que ela ouviu barulho, quando ela subiu Acendeu as luzes, ela ouviu barulho Supostamente, ela sabia onde tinha uma chave Escondida, e ela pegou essa chave e entrou E logo em seguida, ela falou Que lá em cima tava ouvindo barulho, e de repente Era o Dan, o Dan não, o Thomas Lá dentro, e aí a gente não sabe Como ele tinha a chave Pode ser que seja isso que aconteceu lá O... o... O Rick pegou a chave, fez uma cópia com esse maluquinho novo aí, que eu não lembro o nome também. E aí ele pode ter pedido, feito para o Thomas uma cópia. Mas peraí, ele precisaria de uma chave para fazer a cópia. Existe a possibilidade que o Dan tenha ganhado alguma coisa por ter ajudado o Thomas a entrar no apartamento da Hannah. Ó, oh, espera, você já conversou com a Cleo por acaso? É isso mesmo que eu queria te contar. Sim. Sobre o quê? Eu conversei com ela assim. Ó. Sério, conversei mesmo. O que ela te disse? O Thomas mentiu para a Cleo sobre a chave. O Thomas pegou algo do apartamento. A Hannah e o Thomas tiveram uma briga. Eu acho que foi o que ela falou, se eu não me engano. Que antes dela desaparecer, ela e o Thomas tinham brigado. E depois não foi mais vista. Mas agora o que pode ter acontecido? Esse é um detalhe realmente importante. Eu tô centralizado? né? Tô centralizado. Ah, e a Cleo sabia disso esse tempo todo? Por que ela não esperou? Ela esperou tanto tempo pra te contar? Eu acho que eu tô lembrando se eu já havia. Eu já tinha descoberto isso no começo. Eu acho que eu já tinha descoberto isso no começo. E tinha tido uma treta entre eles. Ah, pra proteger o Thomas, eu acho que ela não confiou em mim. Ela não queria que eu entendesse errado sobre o Thomas. Foi realmente o que ela me falou, eu não queria entender errado. Eu acho que foi um erro de digitação. Ela fez isso quando escondeu essas informações cruciais de você. Eu sei, mas foi ela que disse. Foi o que ela disse, tá. O hacker tem que confiar muito na gente, porque até agora a gente não mentiu pra ele. cara. O Thomas mentiu pra Cleo sobre a chave. O Thomas pegou algo do apartamento. Se eu não me engano, a Cleo comentou que ele foi buscar alguma coisa também, mas eu não lembro o que era. Tem que dar uma revisada nas, nas coisas aqui. Sério? Pelo menos sabemos que fez ah tá o que fez entrar no apartamento. Mas você não sabe o que era. Se eu soubesse, é, não teria dito algo. Não, não vou fazer isso que é ignorância. Só tenho uma ideia. Não, a Cláudia não conseguiu ver. Não vamos ser arrogantes, até mesmo porque a gente precisa fazer amizade com todos eles. O principal é que sabemos que ele pegou alguma coisa. O Thomas mentiu para a Cleo sobre a chave. Nossa, cara, eu tive que digitar todas, mano. Todas. Só que em ordem diferente. Hum, já descobrimos essa coisa da chave. No, no entanto, o fato da Cleo saber do Thomas está mentindo é uma história diferente. Olha lá, tá vendo? Ele defende o Thomas. É meio estranho. Parece que ele é o Thomas. Você acha que isso pode ser um problema? A Cleo vai tratar essas informações confidencialmente. Eu acho que é bom... E ela saiba disso. Será? É porque a Cláudia também conhece o hacker. Fala isso pra ela, pronto. Possivelmente. Mas poderia ser uma coisa ruim também. Eu entendo. Até mesmo porque se ela estiver defendendo, né, sei lá. De fato, existem muitas informações novas. Oh, tem mesmo, meu Deus, tem mesmo. É muita coisa que buga a mente. Muita informação significativa também. Mas mesmo assim, o Thomas é inocente. O que você acha sobre tudo isso? Eu estou te dizendo. O Thomas é o cara. Vamos perguntar o que, que ele acha sobre tudo isso. Porque é muito importante também a gente saber a opinião dele. Eu quero saber se ele está defendendo, se ele não está. Porque se o cara é o acusado, talvez ele não se defenda. Eu acho que temos motivos suficientes para sermos extremamente cuidadosos com o Thomas. Ao mesmo tempo, também não devemos nos sentir seguros demais com os outros. Deixa eu fazer uma pergunta. Você que já jogou The Wood aqui, você já parou alguma vez para pensar que a mina pode ser o Jake. Pode ser uma menina. E ela tá querendo. A mina que desapareceu. A, a Hannah. Porque ela pode estar tá desconfiada. A Jessie é meio. meio doida. Então ela se envolve, às vezes, tá ligado? Se entrega muito rápido para as pessoas sem conhecer. Então, então, quem sabe esse hacker não pode ser a Hannah disfarçada de Jake? já parou para pensar nisso agora até mesmo por causa da fotinha dele que é essas plantinhas e tals aqui ó estranho meio estranho Fica meio feminino isso saca e ó tem foto dela não tem muito sentido isso acontecer mas vamos lá vamos voltar à história acho que temos motivos um tal. ao mesmo tempo também não devemos tal o que é, exatamente você acha que eu deveria fazer eu sei o que estou fazendo de qualquer maneira, a Cleo pensa que ele é o suspeito agora. É, de qualquer maneira, a Cleo realmente acha. Então, a gente tinha que falar para ela sobre a chave. Eu acho que isso seria importante. Porque a Cleo é muito amiga do Rick. Ou ela vai ficar, ela vai contar para o Rick e vai dar cocô para a gente, vai dar caquinha para a gente. Ou não. Você, você sabe o lado da Cleo da história, agora. É, você não sabe o lado do Thomas. Sempre há dois lados em uma história. Eu vou falar com ele em breve. Uh, você acha que ele vai falar comigo sobre isso? Toda a história, isso é verdade Toda a história tem dois lados, tá? Não adianta culpar só um lado Ai, meu Deus, porque... O que aquele outro lado fez por isso, entendeu? Isso mesmo Bom, o Jake está offline Vamos voltar aqui Teve uma galeria atualizada Mas eu não sei de quem foi Do Dan, Ó o, Dan o Dan, Nossa, cara, o Dan tá acabadinho, ainda. Pelo amor de Deus, beijo Olha só, mano, o Dan já foi, eita, olha, tá dando uma degostosão, Dan, fresco lento. Beleza, o Dan atualizou a foto dele, vamos ver o que que a Jesse vai conversar aqui. Olha, ela mandou um áudio, vamos ouvir o áudio, vamos? Acabamos de receber um áudio, né, um áudio da Jesse falando que ela foi até a biblioteca a gente fez uma pesquisa de um livro para saber sobre a história da lenda do homem sem rosto de Desculpe. Quem estava no grupo era eu, a Jessie e o Rick. E aí o que, que acontece? Esse grupo que você acabou de ver. Acontece, a Jessie foi até a biblioteca correndo na hora do almoço para pegar o livro. Quando ela chegou lá o livro não estava. Então, ela ficou muito pé da vida, porque não estava lá o livro. E pior ainda, ela falou que não sabe nem, nem quando vai conseguir pegar esse livro, porque a pessoa está com quatro dias de atraso, e a bibliotecária ainda não falou quem foi que pegou. Ela não podia falar quem foi. Estranho, hein? Ó, tá meio... Estranha essa história aí, hein? Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. A história está ficando cada vez mais picante. Estamos ficando cada vez mais... Chegando cada vez mais próximo de alguma coisa. Será? Será que a nossa versão aqui desse canal de história vai fazer alguma coisa diferente nesse mundo de busca sobre a Hanna? Eu não sei. Eu tenho várias intenções aqui, várias coisas na minha cabeça acontecendo e eu quero saber de você. Comenta aí o que você tá achando dessa história até o momento, que é muito importante. Likezão pra fortalecer o que você ficou até aqui, é óbvio, mano. Valeu, muito obrigado. E se inscreve aí. Tamo junto. Valeu, até o próximo aí. Tchau, tchau. Eu fui.